Apresentando eu, papai Jujuba Bananica. No canal Jujuba Bananica. Bom, gente, estou aqui no comecinho do vídeo para dar um aviso para vocês. Bom, gente, é... se vocês quiserem me ajudar usando o entrando nesse site que a gente vai usar no vídeo hoje, vocês podem muito bem utilizar o meu código que vai me ajudar muito. Eu vou deixar aí na descrição. Do vídeo e também no comentário fixado. É isso, até a próxima. Fala de para mais vídeo de hoje, pessoal. Não, gente, vocês devem estar estranhando. Eu não tô fazendo live, eu não sei se o aviso vai sair antes desse vídeo ou até depois desse vídeo, mas... É, o YouTube bloqueou... Bloqueou não, removeu o meu vídeo. Por causa do que... Eu não faço a mínima ideia, eu acho que foi porque eu tava mostrando dicas do cassino. Mas bom, gente, isso não me importa, eu já tô fazendo um vídeo aqui, gente. Ok, eu estou fazendo um vídeo de novo. De novo, sim, de novo. Bom, é, hoje eu vou mostrar o negócio aqui, gente. Eu já vou aproveitar aqui. aqui. O Bloxland já tá ali nos favoritos, né? Bom, aqui, gente, é meio que eu, meu pai fez a oferta de 517 Robux, tá bom? Bom, que foi do cassino. Eu não vou mostrar o cassino porque eu não sei se foi o cassino que bloqueou o vídeo, mas eu quero mostrar bem o que vocês fizeram. As dicas talvez vai estar em um vídeo antigo meu, tá bom? Porque eu faço muito vídeo com cassino aqui. Você pode só mostrar o livro? Você... Ah, não, mas já tá, né? Aqui, gente, chegando no level 200 e meu pai chegou no level 200. Bom, gente, pra. Só pra avisar de novo, meu pai fez o Android Mas tem a Apple também Que eu vou mostrar pra vocês depois Mas nem que assim Não, não? Fale, fale o que você queria falar 554 robux 554 robux vocês vão ganhar, tá Bom, já já eu vou mostrar isso aqui, gente Eu não vou mostrar o cassino Porque eu não quero que o vídeo seja removido E sim, eu quero mostrar As dicas Sim, eu vou falar as dicas, mas eu não vou falar Nunca Nunca mais bote um valor um valor alto, tá bom? Enquanto tiver no espinha automático, bom, gente. Mas desculpa se vocês ouvirem uma voz, é porque a casa é de eco, sabe? Se ela falar lá do quarto, dá pra escutar lá do Alasca, sabe? Mas bom, gente, vamos lá. Bom, meu pai fez a oferta aqui, gente. Se vocês tiverem, se forem mesmo de idade, falem pros seus pais e pedem autorização, tá? dois dias meu pai levou dois dias para fazer, mas você pode demorar uns três, cinco, porque vocês podem ser novo. Mas você tem que fazer isso tem um dia, tem, tem tempo, dez dias, tá? tem que fazer isso em dez dias, então consiga fazer, tente fazer o máximo se esforçar, porque pena. vale a pena. Pega a dica do, dos vídeos anterior lá que dá certo. Uhum. Mas bom gente, é é isso aqui, tá? Essa aqui, meu pai ganhou. 515, vocês devem ser porque eu tô se, pergun Nossa, se perguntando perguntando que tá 517. Bom, meio que deve ter sido pelos códigos ou por alguns resg resgatamentos que eu fiz e deixei dois um pouco sobrando. Bom, gente, vocês vão se logar assim Vocês podem se logar pelo Roblox ou pelo GMI, tá? Não importa, gente. Bom, é bom, eu vou aqui em Ernie. Gente, vocês já vão... Aqui. Aproveita a oferta hein? Aproveita a oferta que tá dando mais dinheiro, tá bom? é, uhum. é, é Tem no ofertor de... e tem nesse daqui também, né? Mas o ofertor tá pagando um pouco. É, então, o ofertor tá pagando, tá tá pagando um pouco. Esse aqui tá pagando mais, o A Studios. Vocês vão clicar nele, tá? Só tentando fazer o mais rápido possível para que senão. Porque isso aqui é promoção. Promoção geralmente abaixa as coisas, mas agora é, é o Tem que aproveitar, enquanto tá. Ah, calma aí, que eu acho que eu passei. Aí, ó. É esse? Não, esse aqui não. Calma aí, deixa eu voltar lá pra cima, porque eu me perco. Aqui. Ah. Tem o da Apple e tem o do Android, tá bom? O do, os dois dão o mesmo valor. Android e Apple. Bom, gente, meu pai fez o do Android, porque ninguém tem a Apple Meio que vocês vão ter que chegar no... Calma aí. Abaixa o vocês vão chegar, vocês vão usar uma conta que vocês nunca usaram, tipo pode Tem que ser se do Facebook. Logar fe... com o Facebook. É obrigatório. O pai, uma pergunta: se você tiver é, a conta do Gmail, você se logar com ela, fazer, fiz tudo, aí você fala, pronto. Aí você vai fazer de novo, só que a, essa conta está logada do Facebook, você vai usar o Facebook com a conta logada, isso muda ou não? Não. Isso aí, então. Aqui é no site, você logou no site. Você podia logar com o seu usuário de Roblox. Do Roblox. Não, mas. Aí assim, aqui pra fazer essa oferta, você é obrigado a colocar você pelo Facebook. Se você apertar embaixo lá em cash, convidado, você não ganha. Só então só quer... tem a opção Facebook. E tem que ser feito a primeira vez. Nunca tenha feito esse. Se vocês fizerem de novo na mesma conta, vai dar ruim. Vocês não vão Eu conseguir não, de não, novo. Não, não ganha, tem que ser. O usuário novo. Sim, você. Isso aqui no a aplicativo era para ser usuário novo. Mas tem que tem que abrir o aplicativo também, senão vocês não conseguem. Instala, daí você instala ele. E aqui não aparece nada que é de 10 dias. Eu vou procurar. Mas jogue o jogo e alcance o level Eu cheguei em 227. Sim, ele lembra porque ele tá se gabando. Ok. E vocês vão ganhar 554. Ele conseguiu em dois dias, gente, porque esses dois dias foi sorte, tá? Porque ele esqueceu o PC ligado, tá? Eu deixei o PC ligado, jogando baixo e quando cheguei lá tinha um monte. E exatamente, você quase tava no level e você tava no level 210. Ok, nós vamos lá. Bom, gente, depois que vocês fazerem a oferta, vai, talvez, vai estar tá aparecendo isso. Demora, às vezes, pra, tipo... Cai na hora Cai na hora. Mas tem algum. Mas tive, tem algumas ofertas no Bloxland que eu fiz e demorou um pouquinho pra é. cair na conta. Mas vocês esperam. Mas bom, a gente já resgata aqui, já pra mostrar, porque. Tem, é, vamos resgatar. Vamos resgatar porque eu quero o Roblox pra mim, né? Aí vocês vão botar o okay, que? O seu. Gente, pra quem não sabe, RBLX. User. Username. É o seu nome, o seu nick, o seu usuário do Roblox. Então. é pra quem vai receber os Roblox. Então, eu meio que descobri que não pode ultrapassar de 500. Então, vou resgatar o total que der, tá? Por isso. É, por isso é isso. Por isso é isso. Mas, bom, gente, eu vou botar aqui. Eu descobri eu vou botar uns 350. Eu vou ver quanto que dá, ciente, se ultrapassar de. Ah, pegou 500 certinha não pode ultrapassar aquele valor não pode ultrapassar então na próxima na próxima vez então vou botar o que sobrar é faz bom aí vocês vão meio que assim gente eu meio que estava fazendo teste aqui A gente é assim aqui mas acontece mas bom vamos aqui em Roblox Studios ok estamos indo por enquanto que carrega Deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para seus amigos. Uhul. Bom, gente, é, vocês vão escolher qualquer um? Vou pagar o outro pequeno. Ah, é verdade, né? Fecha. Eu vou ter que fechar e abrir. Ou é o Roblox Studio, se você estiver vendo esse vídeo. O Roblox Estudo, É impossível de ver esse vídeo. É, por favor, bota uma seta para voltar pro que ninguém aguenta mais fechar e abrir. Apa, apa. Tá aí, ó, tirando ele sim. Eu vou tirar aqui. você não, vai aparecer só isso mesmo. Tirar o jogo, eu vou botar o que carrega mais rápido. Tá, vocês vão publicar e você bota qualquer nome. Eu vou botar um nome mais para um jogo mais de criança: Unicórnio é, World. World. World. Bem-vindo. Como se fosse uma criança jogando, sabe. É meio que tem que criar um, meio que um negócio assim. Que se você criar um negócio meio estranho, não vai dar. Bom, aí vocês vão deixar aqui. Não importa isso aqui a gente bota depois. Vocês vão em monetização. Vocês vão criar em servidores privados. Não, peraí. Ah, não. Tem que deixar público aqui. Eu vou deixar público aqui. Eu vou salvar. Aí eu vou botar aqui monetização. Servidores privados. Eu vou deixar aqui. Vocês vão deixar em pago, tá? E vocês vão botar o valor que tá lá. Eu vou botar 500, que no caso eu vou resgatar 350. Aqui e salvar. Não importa ali, gente, que apareça ali embaixo. Pra aqui, ó. Que, tipo, eu botei 500 aqui e aí aparece você receberá 50. Isso aí não vai acontecer. Você receber o valor que você botou lá, tá bom? Então, ah, hum, é As, já que eu já salvei, eu vou vir aqui e pronto. Processo Rich Drain. Pronto. É, eu posso resgatar o resto. Não, agora eu não posso? Aqui, total... É, Não apareceu ainda, gente, mas... Talvez demora uns 4 ou 12 dias para aparecer. Não é assim. E tipo, uau. Tirou o valor e... Bum! Agora a gente vai vir aqui, gente, resgatar o resto, né? A gente vai criar outro site, não, né? Não precisa... Não precisa criar outro não, jogo. Não, é só o valor. É, aí eu vou botar não sei 7 aqui. Pronto. E Rich the Aí vocês vão botar o valor que vai aparecer aqui. E vocês já sabem o resto, né? Eu já vou fazer aqui e... Uh, talvez... Aí. Isso. Aí eu vou bater. Bater, ó. Não, botar. Não, lá. É, o valor é 239. 239. 239. Pronto. Aí você vai salvar e pronto. Agora vamos ir em processos. Tum, tum, tum, tum. Consegui o meu 500. 1, 2, 3 e... Jujube um, Nica! Tá zerada. Tá sem robô. ó, oh, Tá tudo aqui agora. Total, Olha o quanto que eu ganhei. De... É. De... Só no roblox e coisa. É porque... Você usava. Por causa que lá você tem que colocar 700, né? colocar para retirar mais. Aham. Uhum. Aqui, ó. Você perdeu. aqui uhum. Mostra aí. Mas, então, pessoal. É isso aqui. Que eu perdi. Mas eu vou finalizando o vídeo aqui. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente me sacou. bola com A louva. no vídeo. Trata-tanto. Falou. Me o blog. A louva. no vídeo. Falou. Os top.